E essas quatro fases são o nível pré-silábico, o nível silábico, o nível silábico alfabético e o nível alfabético. Agora eu vou te explicar como ela descreve o nível pré-silábico. Que neste primeiro momento a criança tem traços típicos, como linhas e formas semelhantes a M's em letra cursiva. Ela ainda não distingue o desenho de escrita. Posteriormente, a criança passa a fixar uma quantidade mínima de caracteres para escrever. Os caracteres aparecem organizados linearmente nesse nível.